Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, de novo aqui, né? Trazendo o tutorial da música, que darei ao Senhor, preciso dar uma lida no nome aqui, né? É, da banda Universos, é né, música aí que está sendo tocada atualmente nas igrejas Universal, ok? E um aluno meu, né? Da Universal, inclusive, o Anderson, né, um abraço aí pro Anderson aí de Cidade Tiradentes, por isso que eu sempre pergunto pra vocês, né? Que igreja que você vai? De onde você é, né? Então o Anderson, meu aluno aqui, faz aula comigo presencial, ele é lá da Cidade Tiradentes, aqui na Zona Leste de São Paulo. E é da Igreja Universal, um abraço aí pra todo mundo aí da Universal, tá? Assim como pra você, Anderson. Então, é, eu estou ensinando essa música pra ele, né? E aí pensei, por que já não fazer esse tutorial logo, né? Tem outras da Universal vindo por aí que eu tô passando pra ele, tá bom? Então não esqueça tá? de deixar o seu like, se inscrever no canal e novamente comenta aí. De onde que você é? Onde você congrega? Com quem você congrega? Ok? Manda um abraço aí, meu. Fala aí, ó. Manda um abraço pro pessoal aqui da Assembleia de Deus aqui em Bangu, no Rio de Janeiro. Eu mando. Professor, manda um abraço aí pro pessoal aqui da Igreja Batista, aqui em Salvador. Mando, com certeza, tá bom? Vamos se comunicar mais aí pra gente se conhecer, né, tá bom? Um abraço aí também, né, pro pessoal lá de onde eu congrego, né? Congregação judaico-messiânica Beit Machia, um abraço aí pra você Priscila, Rocha e Gilberto, todo mundo aí Minha esposa maravilhosa, né? Que é baterista lá no Ministério de Louvão Um abraço pra todo mundo aí, tá bom? Vamos lá então Introdução da música, tá? E eu tomei o cuidado de fazer essa cifra Em duas tonalidades Porque eu sei que muito tecladista vai precisar Usar transpose, então Na cifra que vocês baixar vai ter Essa música também tá no tom de lá menor Tá aqui Está em Sol sustenido menor, ok? Vamos lá, introdução, tá? Então, a introdução é aqui, são três acordes, tá? Mi maior, Fá sustenido maior, Sol sustenido menor. Esses três acordes, tá? É, tem um piano na introdução, tá? Vai ser aqui, ó. É esse piano, tá? A gente vai pegar essa introdução agora, beleza? Então, já falei os acordes, já mostrei, vamos lá. Fez aqui, ó. Tá? Quando você chegar no sol, no sol, ó, ah, mordi minha língua. <risos> Quando você chegar no sol sustenido aqui, você vai tocar o um mi, tá? Ó, então, ó, de novo, ó. Sol sustenido, lá sustenido, si, tá? Fá sustenido Chegou aqui, você toca tá o Vou fazer com a mão mais parada, tá? De novo, ó Ok Agora você vai fazer, ó Segurando aqui, ó Vai caindo Fá sustenido aqui, ó Nas duas mãos Beleza? E depois vai fazer e Caiu um Sol sustenido aqui, ó Vamos pegar devagar, com calma Muito amor no coração que vai dar certo Vamos lá então, devagarzinho Certo Próximo acorde Você não vai cair com a mão de uma vez Você vai fazer um arpejo assim ó. Tá, ó. Beleza, de novo, ó, bem devagarzinho ó. Última vez. Bem devagar, tudo junto, ó. Beleza. E aqui, ó. Aqui, ó. Quando for acorde sustenido? Tiver a escala você sempre tem que entrar com esse dedo, tá? tá bom, ó. Tá? só fazer esse finalzinho aqui, ó. É... Ok. Tranquilo. Eu vou falar os acordes, depois vai ter um dedilhado aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Não é regra, tá? Mas tem algo parecido na música. Começo com sol sustenido menor. Como posso te agradecer, tá? Então, como posso te agradecer, beleza? Vai para mim é, por tantos benefícios que vivi. dó sustenido menor, tomarei cálice da salvação, eu tô vendo a letra aqui eu não sei cantar essa música não, calma aí <risos> Ré sustenido e darei a outros o que recebi beleza, já a gente vê o dedilhado só sustenido menor glorificarei teu nome ó Deus, eu tenho que olhar a letra gente. Me farei tua vontade pois o Senhor me escolheu Dó sustenido menor serei Sempre uma fonte a jorrar, Ré sustenido. É, cadê? Te exaltarei enquanto eu respirar até aqui, tá? Vocês vão notar que essa sequência tem quatro acordes. Sol sustenido menor, Mi maior, Dó sustenido menor e Ré sustenido, tá? Literalmente é isso, ó. 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 Viram? Só isso. Só que assim, na música tem um dedilhado ali mais característico, né? Alguma coisa aqui, ó. Aí o único que é é sushilha, tá? Vamos passar esse e vou passar uma outra forma também. Então sobre o sol cem menor, o Deirado você vai fazer aqui, ó. um dois três quatro agora vai para mim ó. um dois três quatro um dois três quatro beleza no dó menor é aqui ó dois sustenido menor é aqui e é aqui tá e o ré sustenido normal William tá muito difícil dá para facilitar dá para facilitar você pode fazer assim ó viram ó sol sustenido menor sol sustenido sus dois Sustenido, menado também né? Ah, Dó, Sustenido, nada pra fazer aqui E aí, aqui. beleza? Passado esse dedilhado aqui Que pra mim era importante passar Deixa eu coçar minha cabeça E aí vai cantar Deixa eu fazer com dedilhado, né? tem uma paradinha que ela vai rolar várias vezes na música Sobre esse acorde aqui De Sol, Sin Menor Faz uma parada aqui, ó é... É... é legal, né? Na hora que fizer aqui, cadê a letra? É, é ruim fazer isso cantando, viu? Mas, ó, é aqui, ó De novo. Vamos fazer devagar, tá? ó? lá um monte de vezes, tá? Eles faz mais agudinho, faz aqui, né? Tá? Vamos fazer aqui que fica mais fácil de visualizar. De novo, ó. A qualquer coisa, você volta o vídeo, tá? Vê mil vezes, ó. Volta o vídeo, diminui a velocidade aí no player, ó. Que é ruim tocar devagar. Tá? Guarda essa aqui, Tá? Então vai fazer, né? Se você quiser fazer, tem isso aqui na música. Então vamos lá, cadê? A letra glorificarei <música> teu nome, Deus. Beleza? Só segurando agora. Tô na segunda. Na, no meio da primeira parte. É, farei tua vontade, pois o Senhor escolheu Dó sem menor. Serei. Sempre uma fonte. Ajorá. Restenido. E te exaltarei enquanto re respirar. Embora venha o. Ponto alto da música, né? Que é o Aleluia. O Aleluia são um, dois, três, quatro, cinco, cinco acordes, basicamente. Dó sustenido. Aleluia ao Senhor. Então, ó. Dó sustenido menor. Fá sustenido. Si maior. Ré sustenido maior. Sol sustenido menor. Beleza? Continua. Dó sustenido menor. Fá sustenido, si maior, Ré sustenido maior, Mi maior. Beleza? O acorde, então vamos lá, Aleluia ao Senhor. Glorificado seja o seu nome. Né? Aí, na hora que chega nesse Mi aqui pra voltar, que vai voltar pro Glorificarei teu Nome a Deus, né? Faz só um Paranauêzinho aqui, ó. Quer ver, ó? Cadê? É glorificado, seja o meu salvador. Faz só isso aqui, ó. Tá? Só um toquezinho no Mi bemol, pode ser só o baixo, ó. Pra voltar, aí volta. Glorificarei teu Nome a Deus daí para frente é só repetição tá Eu farei, à vontade posição escolheu e tudo mais é... vai vir agora a parte do Aleluia de novo tá antes da parte do Aleluia lembra tá links na descrição tanto dessa cifra quanto do curso de teclado online que é o meu curso VIP Ok você lá vai ter 40 horas de conteúdo em vídeo PDF e o meu suporte, que você vai poder falar comigo, tirar suas dúvidas diretamente comigo, mandar vídeo e tudo mais. Ainda agora, eu estava respondendo o Davi aqui, do VIP4, né Davi? Estava lá falando para ele sobre escalas e tudo mais, quebrando um pouco desse paradinho que o tecladista tem que fazer escala com as duas mãos sempre. Não, o cara só treina isso quando ele quer se exibir para outro tecladista, né? Porque a gente acaba não usando né, a escala com as duas mãos o tempo todo, Entendeu? Então, foca em dominar as escalas com a mão direita, foi isso que eu falei para o Davi, né? E depois você vai treinando a mão esquerda para encaixar junto, entendeu? Você não vai parar a sua vida para fazer isso, tá? Como dizem alguns por aí, né? Então, suporte é isso, gente. É tirar a dúvida do aluno, é falar com o aluno, é saber a dificuldade dele. E é isso que eu faço lá nos grupos de aluno, tá? Então, eu estou te esperando lá na nossa comunidade de tecladistas lá, tá? Entra lá, o link na descrição, cifra na descrição... E vamos terminar essa música. É, cadê? Então, glorificarei teu nome a Deus, nanana, serei sempre uma fonte a jorrar e te exaltarei enquanto eu respirar. Aqui, o aleluia, ele vai ficar voltando, ele vai fazer aleluia ao Senhor. Glorificado seja o seu nome, aleluia. Eu Não posso cantar tudo, senão leva uma paulada do, do YouTube, né? Santificado seja o teu nome aí repete tá aleluia ao Senhor tem um final santificado cadê não é glorificado c Se, c tá vendo eu lendo e errando aqui de novo vamos lá aleluia ao Senhor cadê a letra glorificado seja o seu nome aí vai vir um final agora aleluia ao Senhor glorificado ah, santificado né? seja o meu salvador no final da música vai rolar aquela escalinha que a gente fez né? vai fazer aqui, eu vou fazer mais grave tá, ó é. aí faz aqui, ó. Acho que é aqui. <risos> termina aqui, tá só que faz mais agudo, né? Faz aqui, né, ó. Tá? Termina assim a música, tá? Aquela mesma escalinha, tá, ó, que a gente fez aqui ainda agora, né? É, cadê? Ó, eu me perdendo todo. Beleza? Facinha, tá, a música. É, deixa eu ver quanto tempo de vídeo já deu. Deu muito tempo, senão eu ia tocar ele em Lá menor, tá? Mas a cifra tá aqui em Lá menor, tá? Eu posso até tocar a introdução em Lá menor. Depois você só acompanha a cifra, vai estar tá tranquilo, tá? É, introdução em Lá menor, deixa eu dar uma olhada aqui. É Fá, Sol. Tá? Já ó, vamos transpor de cabeça, tá? Beleza? Isso aqui eu vou ter que fazer isso aqui meio tom assim. Ó que delícia. Não vou usar transposto, hein? Pronto, transposto. Então, vamos lá. É... Os pernilongos estão querendo me carregar aqui, hein? É... Introdução, ó. agora o final aqui beleza vamos pegar essa introdução e lá menor agora de novo ó. então vamos começar aqui ó beleza viram? A parte cantada lá ia ficar enchendo o um acorde de sus dois, né? Ia ficar... Posso te agradecer. Tá vendo? O Fá ia ficar aqui, ó. Cadê o outro acorde? Era o Ré menor. Agora vai ser Ré menor, né? Era aqui. Vai ficar meio tom acima, então. Vai ficar aqui. Mi. Eu tô olhando em só os temi, tocando em lá menor. <risos> Beleza? Tá fácil, gente. Não tá difícil, tá? Faltou só a o do tararara. Vamos ver aqui, olha. Aí assim a gente tirou a música toda, tá? No outro tom, porque o resto é só acorde, tá? Cifra nas duas tonalidades aí na descrição, ok? E não esquece então de entrar no link lá pra se tornar meu aluno do curso, tá? Quer saber como é que eu fiz pra transpor de cabeça aqui agora? Entra no curso que lá eu ensino, tá? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até nosso próximo tutorial. E quem for da IURD aí, da Universal, comenta aí, tá? Não deixe de comentar não, tá bom? Eu quero saber se vocês estão assistindo. Falou!